O exercício que nós vamos fazer agora é para a parte inferior do abdômen, abdominal tesoura. Ele é feito da seguinte forma, vai deitar, deitou, não vai encostar a cabeça no chão, vai ficar tirando, já mantendo o abdômen contraído. Vai fazer o seguinte, perna direita vai levantar, pode puxar um pouco mais, descer, puxa. Puxa, puxa, puxa, ok. Esse é o primeiro que nós vamos fazer, e depois eu vou passando a sequência. Vamos lá, prepara. Três, vamos lá, vamos lá. Três, dois, um, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, puxa a perna, seis, sete, puxa, perna esticada, oito. 9, 10, 11, 12... 13, o certo é não descansar a perna no chão, alternar, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, segura a perna, 24, 25, 26, 27, não descansa a perna no chão não, 28, 29, 30, descansa, isso aí, 10 segundos de descanso é alternando as pernas ok alternando as pernas assim ó não é pra ficar com a perna descansada não tá aqui exemplo subir tô com a perna embaixo levanto uma Puxo. trago a outra Puxo. trago a outra é só esse movimento vamos lá 3 2 1 mais uma sequência 1 2 perna esticada 3 4 puxa puxa a perna 5 Seis, sete, oito, nove, dez, onze, estica a perna, doze, treze, quatorze, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, todo mundo na posição de prancha, prancha esticado, vem comigo, Presta atenção, falei que ia ser fácil hoje, vamos lá, vai ficar só nessa posição aqui, eu vou contar 40 segundos. Vocês nessa posição, dica. Fiz aqui pra vocês verem fazer desse lado aqui. Qual é a dica? Ao invés de fazer como muita gente faz, que fica na prancha, assim tranquilo, minha amiga, assim como muitas pessoas fazem, a prancha, o corpo atrás, não tenta colocar o peito na linha do ombro e fica. Que aí vocês conseguem manter mais tempo. Tá ok? Vamos lá, prepara. 3 Dois um vai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, levanta um pouquinho, quatorze, quinze, dezesseis. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 descansa isso 5 segundos 5 segundos 1 um, 2 Três, quatro, cinco, volta a posição: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. 16 17 18 contrai 19 20 21 22 levanta levanta 23 24 25 26 27 28 29 30 levanta levanta vamos lá rapidinho sem perder tempo perna Perna direita, frente, esquerda, atrás. Direita, frente, esquerda, atrás. Mãozinha em cima, abdominal em pé. Vamos lá, isso aí. 50. 1, 2, 3. Vamos lá? 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3. 3, quatro conta a perna de trás é que toca isso mão lá em cima mão lá em cima isso isso mas sem perder o equilíbrio ó, fica de frente ó de frente de frente perna atrás toca volta põe a perna lá atrás isso vai toca isso vambora força bora isso Bora, mãozinha, ó, ó, mãozinha, mãozinha, mãozinha, 9 40, Quarenta. mão, mão, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, virou o lado, vamos embora, vai, um, dois.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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, descansa, bebe uma água.